Muita gente ainda continua com dúvida referente a esse cartão, tá? É, muita gente tem dúvida e algumas pessoas, pasmem vocês, pasmem, vocês vão cair duro. Tem pessoas que ficam comparando o cartão Ducks com isso daqui, o Ducks não, o Tudo Azul Infinite, com isso daqui, ó. Eu, eu fico assim, estarrecido. Eu fico estarrecido de ver isso daqui, esse cartão aqui se comparar com isso daqui cara se você mora no brasil que mundo que está vivendo cara porque eu mostro para você que agora no American airlines eu vou puxar para você aqui pela lógico Gente, eu tenho que fazer a comparação com comparação. Não adianta. Ah, mas se você olhar no mês tal, no mês tal. Tá, mas se eu olhar o mês az... Se eu olhar o azul agora, eu vou encontrar o azul agora. Eu não posso querer viajar quando o cara quer que eu viaja. Eu tenho que viajar quando eu posso viajar. Agora, se você é um influenciador digital, que você não trabalha, não tem compromisso com a sua vida, ok. Agora, se você trabalha, tem compromisso, você tem alguns momentos que você pode viajar, ok, ok. Agora, não é todo mundo que pode viajar, quem é registrado, por exemplo, assalariado, um que tem uma férias por, por ano, como que esse cara vai viajar quando o cartão quer que viaja? A empresa manda embora, então não é assim que funciona. Nós temos que ser, é, pom, pom, ter o um ponto positivo para todo mundo, né? Então vamos lá, só para que vocês vejam aqui, a American Airlines, tá? Um exemplo, tá? Só quero mostrar pra vocês um exemplo da American Airlines. Então, vou pegar aqui, ó, GRU Miami, deixa eu ver Miami aqui. Uh, City, mas tudo bem, vamos lá, GRU Miami, uh, dia 4 de... Ok, vamos lá para esse período aqui. 4 de abril, search, ok, vamos lá, ok, vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui, JetFlighter, ok, Airbus, submeter, não quero, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Deixa eu puxar aqui, só para entrar aqui a telinha. Flight. Vamos lá, Zika. Só para a gente poder entrar e vamos, vamos na azul direto. Tá? Aí, gente, o que acontece? Você vai ver uma quantidade de milhas aqui, de pontos tal, dinheiro. Da American Airlines para voando com esse cartão para lá. Não é ruim, em hipótese alguma, maravilhoso. Só que quando você compara, ó, olha isso aqui. Olha o preço. Olha o preço. Tá vendo aqui o preço? Olha isso aqui. ó, Olha o preço. Para Miami. Tá vendo aqui? Aí você transforma isso aqui em milhas. Pô! 60 mil, 70 mil, 90 mil milhas, 80, 60. Tem promoção? Tem. Não vou falar que não tem, que tem. Só que na azul. A estratégia que você usa nesse cartão sai por 28 mil as milhas e de volta e executiva. Então, assim, não tem comparação isso com isso, tá? Não adianta querer comparar isso daqui com isso daqui, porque não tem Não, não existe no país. E se eu Ó, eu não conheço o Emirado Árabes eu não conheço fora daquela região. Mas, cara, eu duvido que exista no Brasil, no mundo, algum cartão que te, dá, que te dê três passagens grátis. Eu duvido que exista um cartão que te dê três passagens grátis. Duvido, tá? Duvido. É... Agora, vamos entender direitinho para vocês fazerem isso, porque eu, cara, eu tenho esse azul aqui, é, depois que eu consegui esse cartão, eu trabalho ele hoje de uma forma assim, que você le você, você vê vantagens, o que eu falei na live de membros ontem, uma parte eu vou falar com vocês aqui. Vocês vão ver que maravilha que é isso daqui, tá? Então assim, você vai ver que, logicamente, que quando você usa a estratégia desse cartão e você enxerga o que ele é, é maravilhoso, tá? Agora, se você quiser fazer malandragem, vender milhas, aprontar por aí, o American Airlines é o melhor não tenha dúvida. Você não vai usar os benefícios dele mesmo? Então, o que vai valer a pena é o American Airlines para você, tá? Você vai aprender a, os esquemas aí. American Airlines é melhor. Você quer ver vantagem para você? O Azul Infinite é melhor, tá? Não tenha dúvida disso. Então, vamos lá para que vocês conheçam um pouquinho. Bom, o, o, o Azul Infinite, lendo o que, que esse cartão tem que é tão bom assim? Então, vamos lá, tá? Vamos, vamos pegar aqui tudo que esse cartão tem. Assim, tudo que eu falar aqui, ele existe, tá? Então, só para você... você ter noção do que esse cartão é capaz de fazer, tá? Então vamos lá. Bem, eu vou espelhar para vocês na tela e nós vamos ver juntos aqui, tá? O cartão ele tem lá 3 um, pontos por cada dólar gasto nacional, 3,5 internacional, tá? Vamos lá. 15, 15 mil a renda mínima, vocês sabem que aprova com menos, tá? Uh, 20 mil é. A anuidade ela isenta com 20 mil, 10 mil, 50%, ligando na central 100%, como mostrei para vocês que agora sem anuidade. Se você gastar 20, 20, 20 durante três meses seguidos, você ganha 60 mil pontos, mas não pode ser, por exemplo, 19 mil no segundo, 21, no terceiro, 30. Se no primeiro mês não deu 20, perdeu. Nem adianta continuar, tá? É 20, 20, 20, 20, 25, 30. 20, 20, 20, 21, 20, 40, aí pode. Tá? Uh, 10% de desconto em passagens azul. Então toda hora que você comprar passagens, 10%. Comprar milhas, 10% de desconto. Tá? 3 pontos por cada dólar gasto nacional, 3,5% internacional. 3 bagagens grátis em voos domésticos. Estados Unidos e Europa, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Acompanhante grátis em duas viagens companhão pés, tá? Então, acompanhante grátis em duas viagens companhão pés. O que, que é isso? Eu atingi 50 mil pontos qualificáveis, eu ganho 50 mil pontos. É, 50 mil pontos qualificáveis, eu ganho duas passagens aéreas grátis. É. No um acúmulo de duas passagens, acompanhante doméstico ou uma internacional. Uma nacional, uma internacional ou duas domésticas ou duas nacionais, tá? Upgrade de cabine a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos qualificáveis, eu tenho direito a dois vouchers executiva, ida e volta, tá? Então, eu tenho direito a duas cabines executiva grátis, tá? Uh, antecipação gratuita de voo, então eu posso antecipar o meu voo de graça sem pagar nada. Uh, espaço azul ilimitado, o que, que é isso daqui, ó? O que, que significa espaço azul ilimitado? Significa assim ó, esse, esse espaço que eu tô riscando para vocês. Toda vez que você, todavia, tá? Toda via que você viajar com a azul em voo nacional, você titular do cartão sendo tudo azul infinity, dentro da categoria diamante, por que, Leandro? Porque quando você contrata esse cartão, você chega ao topo, ao cume do Tudo Azul, ou seja, você chegou ao, ao teto máximo do programa de fidelidade Tudo Azul, que é o Diamante. Então, o cartão Infinity, ele te joga automático para o diamante. E no diamante, sempre que você estiver comprando passagem aérea, dentro do tudo azul ele sabe que você é um diamante. Ele te dá o espaço, 100% espaço conforto. Aquele espaço maior da, da, da aeronave. Tá? Então, 100% aqui, top demais para você. Tá toda vez que viajar de azul, cara eu vou até vou simular para você. Toda vez que você comprar uma passagem automática, o aplicativo ele abre a aeronave e te dá o um assento um espaço maior, tá? Check-in e embarque prioritário na azul. Dois acessos gratuitos por ano em todas as salas VIPs do Visa Airport Companion, titular e adicionais. São seis cartões adicionais. Seis adicionais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 acessos por ano gratuito, tá? no Dragon Pass duas diárias por ano na Unidas. O que, que é diária da Unidas? Eu posso alugar duas vezes, duas vezes ao ano, o carro da Unidas, sem pagar nada, de graça. Eu pego o carro, circulo pela cidade, devolvo o carro sem pagar nada. É de graça, tá? A quilometragem, é, eu peguei ela no que valor vou entregar assim? Vou pagar o combustível. O combustível eu vou pagar, mas o carro, o aluguel do carro é zero. Tá? Nós estamos falando aí de 120 reais de aluguel que eu não vou pagar. tá Dependendo do carro que você, você pegar. tá é, Eu já usei quatro vezes esse ano. Então, eu usei duas, pedi mais duas eu fui atendido. O Dalton usou seis e também foi atendido. Então, essas duas aqui não levam em consideração. É mais que isso. Pontos que nunca expiram. Então, os pontos do cartão nunca expiram. Tá? Aí tem a tag do Itaú grátis para sempre, iPhone para sempre, Samsung para sempre. Uh, os pontos, aqui ele qualifica você aos benefícios, tá? Do Tudo Azul, programa Tudo Azul, ele também fala aqui dos benefícios do mais para você, junto ao programa, esse cartão Infinity, tá? Até 31 de março, a pontuação dele é 4,5 ponto nacional, e 5,25% internacional, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês entenderem aqui. Sobre esse programa e você entender o que esse cartão te dá de benefício. Ocorre que eu tenho direito a três pontos é, nacional, tá? E aqui, três e meio pontos internacional. Internacional, beleza? Só que o cartão me dá quatro e meio pontos nacional e 5.25 5,25 pontos internacional. OK? Então aqui que você tem que entender bem. Vamos lá. Quando a gente fala de Companion Pass, Companion Companion Pass, que é o que Ganhar as duas passagens grátis. Ele vai levar em consideração esse ponto esse ponto ou esse ponto, tá? 3 três ou 3,5. Três Mas Leandro, e o 4,5 e 5,25? E e e Funciona assim. Se eu gastar, se eu gastar é, 20 mil, vamos falar uma, um valor baixo, vai 5 mil. Gastei 5 mil reais. O dólar 5,45. 5,45. E e e e Deu 917,43. Aí acontece? Esses 9173 eu multiplico por 4.5 que eu comprei nacional. Então eu vou ganhar 4.128 pontos no total do tudo azul. Tá? Só que para efeito, para efeito do Companion Pass, ele vai fazer isso aqui, ó. Por 3. Eu vou ganhar 4.700 e poucos pontos. Só que, para efeito do Company on Pass, ele vai considerar 3 pontos. Então, eu vou ganhar 2.752. Agora que está o pulo do gato. Presta atenção que, no começo da live, eu mostrei para vocês que a anuidade é 100% grátis. Eu mostrei para vocês. Eu não pago a anuidade. Dauto da não paga, Clóvis não paga, Fernando não paga, Portela não paga, Leandro não paga, Cláudio, João, Marina, Márcio não paga. E ontem um membro me falou que conseguiu 50%, super feliz. Agora preste atenção no pulo do gato. O acelerador do Itaú não era Companhão Pass. Nós divulgamos em primeira mão para vocês. Vocês viram aí? Eu, eu que trouxe a informação para vocês. O Itaú deu a nota e eu publiquei para vocês. O acelerador do Itaú transforma em Company of Quer dizer que se eu gastar R$4.000,00 por mês, R$4.000,00 por mês, dividido pelo dólar, 5,45, dá 7,33, vezes 3, me daria 2.201, vezes 2, é, desculpa, vezes, é, vezes 12, daria 26 mil. 26 mil. Se eu dobrar daria 52.824 porque o acelerador de pontos ele dobra os pontos então se eu gastar 4 mil por mês e eu tá com acelerador de pontos eu dobro a pontuação eu ganho companhia um pés ou seja todo ano você vai pagar uma passagem grátis internacional e uma nacional então se você tem um ano de você faz uma vez por ano férias você pode ficar 5 dias em bate-volta nacional e 15 dias fora do país. Todo ano você pode fazer isso, se você se programar. Né? Então, de novo, para você entender. Se você gastar 4 mil reais por mês no Itaú Vis Infinity e você comprar o acelerador, o acelerador custa quanto? 2%. 80 reais. Quanto que eu pago de anuidade? Só vou, Eu vou, eu vou fazer igual eu fiz na live ontem. Quanto que eu pago de anuidade? Eu só continuo se vocês responderem. Quanto que eu pago de anuidade do cartão? Eu mostrei para vocês aqui agora. Quanto que eu pago de anuidade? Deixa eu pegar a pilha e a pilha acabar. É, eu, anuidade é 100 reais. Eu não pago nada. Eu não pago nada. E mesmo que eu pagasse, mesmo que eu pagasse anuidade, eu pagaria com o maior prazer. Porque eu tenho direito a uma passagem executiva grátis. Vou explicar para vocês. A minha pilha vai acabar, deixa eu pegar aqui a pilha. Pessoal, R$ 80,00 é o valor que eu, que eu teria que pagar de anuidade. R$ 80,00 é o valor do, do acelerador. Tá? Olha aí, R$ 4.000 vezes 2%. R$ 4.000 vezes 2% dá quanto? Dá 80. Tá vendo aí, a minha anuidade é R$ 100,00. Eu não pago anuidade. Eu teria que pagar. Pela regra, eu pago 100 reais. 100 reais mais 2%. Então, 180. Só que o Itaú me tirou anuidade. É zero anuidade. 100 reais a menos. Que eu não pago. Só que eu teria que pagar. Coloca na sua cabeça. Eu teria que pagar 100 reais. Como eu não pago 100 reais, eu taco no acelerador. Se eu gastar R$4.000,00, R$4.000,00 vezes 2%, R$80,00. R$ reais vezes 12 daria 960 reais de, de acelerador. Só que o Itaú me dá 1.200 de cashback. R$ 1.200 de anuidade que eu não pago. Menos 960, eu tenho um lucro ainda de 240. Que eu não pago anuidade, eu pago acelerador, 2%, eu ganho dinheiro com o Itaú, olha aqui, ó. E aí que eu faço? 4, reais vezes dividido, né, dividido por é, 5, o dólar 5, 45, caríssimo, daria 7,33, 7,33 vezes 3, que é o Companion Pass, dá 299 vezes 2, que é o acelerador, me dá 498. vezes 12, 52 mil, quantos pontos eu preciso para poder ganhar duas passagens grátis e uma cabine executiva, 50 mil pontos, eu já passei dos 50 mil pontos, então eu tenho direito a, o quê? a ganhar o que nesse acelerador? Eu tenho direito de ganhar nesse acelerador, no, no Companion Pass, uma passagem executiva e uma passagem é, nacional.